Pulei do L sem muita experiência cai na bagaceira da famosa ressurgência aqui o coro come troca troca toda hora os caras no troca troca eu atiro e caio fora. A treta rola, solta lá em riba da prisão O bagulho fica louco na antiga Construção da caixa d'água e da torre Querem me derrubar Esses filhos de rapariga tem medo de ruxar Os banheiros da prisão é o ponte dos dozeiros Eu me lasco toda vez que eu vou pegar dinheiro Eu fui botar a mão no banheiro recheado Levei uma dosada bem no meio do espinha Troca, é, troca, troca, troca, troca, troca Toda hora os cara no troca, troca Eu dou um tiro e caio fora É Troca, troca, troca, troca Limpa o rabo direitinho e vai pra quimical Mas cuidado que lá dentro tá cheio de cara mal. Romei uma balinha lá da puta que pariu Era os cara camperando da janelinha de Bill Nunca mais eu vou no bio. pela porta da frente E os cara vem regaçando, metendo bala na gente Retroca, troca, troca, troca, troca toda hora Os cara no troca, troca, eu dou um tiro e caiu fora Retroca, troca, troca Corajoso é os cara de decom Leva bala lá de bio, leva bala da prisão Lugar escuro, ali é complicado Caiu lá de decom, é CPF cancelado Pior ainda é lá de construção Leva bala na cacunda dos malucos da prisão E ainda tem os cara da barraca Que fica enchendo o saco, é rompendo essa varada É troca, troca, troca, troca, troca Toda hora os cara no troca, troca Eu dou um tiro e caiu fora É troca, troca, troca, troca troca eu dou um tiro e caio fora. Casa na verde, essa é embaçada. snipe na janela, doceiro na escada. Vem gente lá do morro das casinhas do lado para entrar na casa verde tem de estar bem preparado. E os caras de vagitore anda tudo junto eu entrei naquela merda rapidinho virei de fundo. Os caras de vagitore é tudo sem coração. Até o coitadinho do rato correndo a milhão. É troca troca troca troca troca toda. Os cara no troca-troca eu dou um tiro e caiu fora É troca, troca, troca, troca toda hora Os cara no troca-troca eu dou um tiro e caiu fora Caí lá no cu pra finalizar Peguei o L para ver no que é que dá Se eu morrer, tô nem aí Vou sair esbagaçando com meu L por aqui Se eu morrer, eu vou voltar Vou cair aí de novo e vou tentar te derrubar Retroca, troca troca, troca, troca, troca